Você aprendeu a fazer Whey Protein caseiro no último vídeo e agora não sabe o que fazer com a massa branca que restou? Que tal fazer um requeijão delicioso e totalmente natural? Essa massa branca que você obtém após filtrar o soro do leite é a caseína, uma proteína presente em abundância no leite é uma das proteínas mais nutritivas por ser formada por uma grande variedade de aminoácidos essenciais com a caseína é possível fazer queijo e cremes como o requeijão que vamos fazer agora para temperar eu utilizo duas colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem uma colher de sopa rasa de alho sal a gosto Pimenta a gosto. E aí vou homogeneizar bem. Por último eu acrescento ervas secas. Orégano, manjericão e alecrim, importantes antioxidantes para quem treina. A caseína é uma proteína de lenta absorção que pode ser consumida antes de dormir. Assim, ela vai diminuir o catabolismo e proporcionar a manutenção do ganho de massa muscular. Após homogeneizar bem, é só colocar em um vidro bem fechado e conservar na geladeira. O requeijão vai ser um ótimo acompanhamento com aquela torradinha que você fez de pão envelhecido. Vamos degustar? Nossa, como a torrada ficou crocante! <risos> Esse vídeo foi útil para você? Deixe o seu